Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo, então seguindo nossa aula de geometria analítica falando agora sobre interseção de retas e posição relativa, Falou? Vamos lá então, seguindo aqui, vamos começar com interseção de duas retas. Então, vamos lá, todo ponto de interseção de duas retas tem de satisfazer as equações de ambas as retas. Portanto, obtemos o ponto comum P -X -X -O y, YO, a duas retas concorrentes resolvendo o sistema formado pelas duas equações. Ou seja, todo, toda a interseção é um ponto comum. Então, resolvendo esse sistema aqui, nós vamos obter como resultado, a interseção, um ponto comum, ou seja, um x e y que satisfazem ambas as equações. Então, como que a gente pode fazer isso? Resolvendo o sistema. Tá? Naturalmente, a, resol... a resposta desse sistema vai ser ah, esse ponto comum, ou seja, o ponto de interseção. Aqui eu tenho esse exemplo, então, as equações x menos y, mais 1 igual a zero é, igual a zero e a equação 2x mais y, menos 2 igual a zero. Veja o seguinte, que o método que eu vou utilizar para resolver, tanto faz, vai ser sempre, a equação de uma reta vai ser sempre uma, uma equação em duas, duas incógnitas, com duas equações, então é um sistema bem simples de se resolver. Eu posso tanto isolar um termo e substituir na outra, ou usar o método da adição, que eu acho mais interessante. Aqui, por exemplo, eu tenho menos y e mais y, eu posso somar direto, não preciso nem multiplicar as equações por nenhum termo. E já vou conseguir anular os y, aqui vai ficar 3x, mais 1 menos, 1, mais 1, menos 2, menos 1 igual a zero. Aqui, então, x vai ser igual a 1 terço. Então, substituo em alguma das outras equações, por exemplo, na de cima, então se x... É 1 um terço menos y mais 1 um, igual a zero. Novamente isolando aqui, eu vou isolar desta forma, que vai ficar 1 um terço mais 1 um, igual a y, já que ele está negativo. Então, somando 1 um terço mais 1, um, então, o denominador comum ambas, aqui vai ser 3 terços, né? Então, somando 1 um terço mais 3 terços, obtemos para y igual a 4 terços. Então, está aí o ponto de interseção, ou seja, a solução desse sistema é um ponto P de coordenadas. 1 terço e 4 terços. Ah, ok, mas tem, tem sistemas que não tem solução, ou que tem infinitas soluções. Ah, e é isso que nós vamos ver na sequência. Isso vai nos dar um panorama de como pode ser a essas retas conforme a solução do sistema. Esse primeiro aqui, esse primeiro gráfico, mostra duas retas concorrentes, vamos denominar ou mostrar dessa forma, reta R, X, S, significa que elas são concorrentes e possuem um único ponto em comum. Porém, pode acontecer delas de serem paralelas. Lá no sistema, como que nós vamos identificar isso? Quando não houver ponto em comum. Bom, se não há ponto em comum, então esse sistema não possui solução. Não possui solução. Neste caso aqui ele possui uma única solução. Uma solução única. E o terceiro caso delas de serem coincidentes, ou seja, elas são paralelas e coincidentes. Além de serem paralelas, elas Coincide. Uh, isso vai acontecer quando o sistema possui infinitas soluções. Hoje a gente vai reparar que elas são os valores A1 em relação a 2, B1 e B2 e C1 e C2 são uh, proporcionais. Tá? E aqui possui, então, infinitas soluções O sistema ele é possível, mas indeterminado. Aqui é um sistema possível e determinado, e este é um sistema impossível. Então, só uma avaliação rápida desse sistema eu consigo saber como que vai ser essas retas em questão, OK? O livro que nós estamos utilizando a bibliografia do IESE, ele trata de uma outra maneira só avaliando essas proporções, tá? Então, é possível eu só estou trazendo uma abordagem um pouquinho diferente para vocês. Vocês podem acompanhar pelo, pela bibliografia também, analisando, então, a proporção, a relação entre A1 e A2, B1, B2 e C1 e C2, certo? Vamos para alguns exemplos rápidos. Então, aqui, as retas R e S são concorrentes, pois, vamos fazer o sistema, então, esse exemplo, então, x mais 2y mais 3 igual a zero e 2x mais 3y, mais 4 igual a zero. Resolvendo o sistema, nós vamos chegar ao seguinte. Bom, eu quero aqui, neste caso, acho que é mais fácil cancelarmos o x, né? Basta multiplicar a equação de cima por menos 2. Vamos ter, então, menos 2x, menos 4y, menos 6, igual a zero. Somamos as duas equações e aqui vai se anular. Aqui fica menos y... Aqui fica menos 2, mais 4, menos 6, igual a zero, portanto, y igual a menos 2, certo? Tá. Esse, esse é o valor da uh, coordenada para a chave cis. Então, substituímos em qualquer uma das equações o valor de y. Então, vamos ter, uh, por exemplo, x mais duas vezes o valor de y que nós encontramos... 2 mais 3 igual a zero, portanto x aqui mais 2 vezes menos 2, então aqui vai ficar menos 4 mais 3 igual a zero, isso aqui dá menos 1, então isolando x igual a 1. Ok, encontramos a solução desse sistema, é x1y menos 2, então esse aqui é o ponto vai ser o ponto de interseção das duas retas, vejam que é um sistema possível, determinado e com uma única solução. Única solução. Então, significa que essas retas vão se encontrar num único ponto. Próximo caso, as retas R e S são paralelas e distintas. Vamos verificar isso? Tá. Então, copiando de novo as duas aqui, eu vou resolver o sistema x mais 2y mais 3 igual a zero. E a outra equação é 3x mais 6y mais 1 igual a zero. Eu vou lá tentar resolver o sistema e vou multiplicar então a primeira, essa primeira equação vou multiplicar por menos 3, pode ser? Aqui eu vou ter menos 3, vou poder cancelar com o 3x. Portanto, eu tenho menos 3x lá em cima, 2 vezes menos 3, menos 6y, e aqui menos 9 igual a zero. Fazendo essa adição das duas equações, nós vamos obter, então, 3x menos 3y, zero, aqui zero também, e aqui menos 9 mais 1, menos 8. Veja que a gente chegou nessa inconsistência aqui, ou seja, esse sistema, quando eu anulo ambos, eu obrigatoriamente eu teria que anular essa também, tá? Então, sobrou um termo aqui, nós temos que esse sistema é impossível. Tá? É um sistema impossível, não possui solução. Portanto, veja que elas, essas retas não vão ter ponto em comum, tá? Não vão ter ponto em comum. Então, naturalmente, duas retas que nunca se encontram são paralelas, tá? E aí, vamos para o último exemplo. Aqui, as retas RS são coincidentes. Vamos ver. Uh, X mais 2Y mais 3 igual a zero e 2X mais 4Y mais 6, igual a zero. Isso aqui é fácil de perceber quando nós verificarmos que elas são proporcionais. Ó. Basta eu multiplicar, então, a de cima por menos 2, eu vou ter, então, menos 2x, menos 4y, menos 6, igual a zero. Ou seja, aqui eu, elas vão se anular totalmente, né? Inclusive, aqui o termo é dependente, ou seja, se eu dividir essa equação de baixo, vocês vão ver que eu vou ter uma idêntica de cima. O que significa isso? Que qualquer solução da equação de cima também é solução da equação de baixo. Tá? Esse aqui é um sistema que possui infinitas soluções. E toda a solução da equação da reta R... Toda a solução da reta da equação da reta R também é solução da equação da reta S. Portanto, elas são coincidentes. Tá? Elas se tocam simplesmente em todos os pontos. Ok? Agradeço que vocês tenham acompanhado até aqui. Espero ter sido claro. Até mais!